assustadora é filmada saindo de um poço de uma floresta na Rússia. A alma de idosa é filmada saindo de seu corpo no momento do óbito. O corpo se move inexplicavelmente em restaurante. O carro parece estar sendo movimentado por poltergeist. A estátua de Jesus ganha vida, se move e olha nos olhos de um fiel e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Um evento bizarro deu que falar nas redes sociais por esses dias. Imagens de um caminhão que ligou e começou a rodar o volante sozinho deixou muitos internautas apavorados. No local, muitos moradores e pedestres foram atraídos por esta anormalidade. Um alarme foi ativado e a caçamba levantou sozinha. Mas, por sorte, ela estava vazia naquele momento. Qual seria a explicação para o que vemos? Será que estamos diante de uma interferência causada por algum tipo de poltergeist? Sabemos muito bem da dificuldade que seria movimentar o volante daquela forma. No vídeo que se segue vemos um homem tomando uma gelada em um restaurante quando algo no mínimo perturbador acontece. com a bebida simplesmente virou sozinho e derramou tudo no chão. Todos os que ali estavam ficaram abismados, haja vista que nada tocou aquele copo. Ao rever as imagens, todos ficaram surpresos diante da movimentação misteriosa e inexplicável daquele objeto. Seria este ambiente alimentício, assombrado por um fantasma? Agora um evento que te fará refletir acerca da vida após a morte. Uma dupla de enfermeiras estava na recepção de um hospital enquanto monitorava os pacientes por meio de uma câmera de segurança no estilo babá eletrônica. Foi quando, de repente, algo perturbador apareceu na tela. Sim, um vulto negro fantasmagórico saindo do corpo daquela velha que ali estava internada. Imediatamente eles correram para o quarto dela e ali notaram que a mesma já encontrava-se sem vida. que tudo indica, este vulto obscuro seria a alma dela deixando o corpo e voando em direção ao inferno, pois sabemos que quando voa rumo ao paraíso, a alma é filmada na cor cinza ou branca purificada. Este vídeo foi gravado em uma igreja católica na Argentina. Em uma sala onde os fiéis se reúnem para fazer suas preces diante da estátua, algo inexplicável aconteceu. Supermis luminaribus mi sheatur, Flama Senhor. Lucifer matutinus inviat. in inquam Lucifer, qui nescit hoc Christus filius tus, qui regressus ab inferis. Sim, a estátua de Jesus Cristo de Nazaré simplesmente parece ter ganhado vida e se movido sozinha diante das câmeras. Bus mi sheatur, flama seius, Lucifer matutinus ele pisca e faz algumas expressões faciais bem de leve. O mais assustador é que ele olha bem na direção dos olhos da fiel, algo que não esperamos nos casos de movimentos mecânicos. Será que Jesus desceu do céu e possuiu a estátua? Ou será que ela foi possuída por um demônio? Um jovem russo que habita em uma casa de floresta na Rússia saiu de manhã cedo para colher lenha a fim de manter acesa a lareira de sua casa. Enquanto andava pela mata, ele olhou para sua direita e viu em dois segundos uma mulher correndo e pulando dentro de um poço que fica próximo a uma trilha. Em seguida, ele foi para sua casa, mas aquela visão que teve não saía de sua mente a ponto de não deixá-lo dormir. Diante disso, ele decidiu monitorar aquele local por meio de uma câmera de 360 graus e o que ele conseguiu captar vai te deixar em estado de choque. Se prepare. Este vídeo foi registrado nas margens do rio Madeira, na Amazônia. No fundo da paisagem, vemos o que muitos dizem ser a mãe do ouro se manifestando enquanto outros dizem ser esferas ufológicas de origem extraterrestre que surgem e desaparecem sobre uma floresta. do que, de acordo com muitos, seria um alienígena capturado sendo alimentado na Área 51. De acordo com a postagem, a criatura foi recentemente encontrada em uma nave acidentada e parece estar nas últimas diante de sua elevada idade. Alienígenas informação: a câmera não teve carga suficiente para registrar. Mas os objetos ficaram por quase três horas pairando no espaço até desaparecerem por completo. Será que são eles? O seguinte vídeo foi registrado no Chile. Na ocasião, um grupo de caçadores de ovnis estavam no local investigando relatos da queda de um objeto misterioso na região quando de repente foram surpreendidos por um evento misterioso. Este é o momento exato em que um portal se abre entre as rochas e logo é fechado e selado. Logo em seguida eles se aproximam da rocha, mas era como se nada tivesse acontecido. O que será que há ali dentro? Seria uma passagem para o submundo secreto? Ou alguma base oculta habitada por seres de outros mundos? Deixe a sua opinião nos comentários. No último vídeo temos imagens emblemáticas registradas na Alemanha. Aqui vemos um tipo de disco voador sobrevoando uma cidade em plena luz do dia. Podemos ver nitidamente um ser sendo abduzido pela nave. essas imagens são reais, o que não pode ser verdade, mas considerando que seja, podemos confirmar que sim, eles realmente não se escondem mais e a cada dia que passa, estão se revelando ainda mais diante de nossos olhos. Mas eu quero saber a sua opinião nos comentários, será que essas imagens são reais?